Usa sapato nessa merda desse país esse vai ser o ano do Steel Frame eu, eu acho que isso aí que vocês tem que gravar, primeiro ponto, esse vai ser o ano do Steel Frame, né o Steel Frame é algo que tá crescendo para vocês terem dados noções, hoje apenas 3% das construções no Brasil são feitas em Steel Frame todo o restante é feito em outras soluções, né a grande maioria é concreto, como a gente sabe, né e aí eu acho que vem muito aquela história do, do vendedor de sapato. Eu não sei se vocês já ouviram essa história, mas eu acho que essa história para mim ela é muito importante. Porque, né? É muito engraçado. Uma indústria né, de sapatos, ela tava querendo expandir para outros países. E aí ela foi, pegou um dos melhores vendedores dela e mandou para esse outro país. Esse vendedor quando chegou lá, ele foi e ligou desesperado para a indústria e falou Gente... Loucura, não tem cabimento a gente vir pra cá, não faz sentido. Aí eles por quê? Aqui todo mundo anda descalça, ninguém usa sapato. Como é que a gente vai vender alguma coisa que as pessoas não usam? Então nem adianta, cancela o projeto, vamos procurar outro país, vamos procurar outro continente, vamos procurar outra região. E aí o dono da indústria foi e ficou encocado. gente Aí falou, gente, como assim? Não é possível, tem alguma coisa errada. Né? Um país com aquela população daquele tamanho, eu não vou conseguir vender um sapato? Não é possível. Aí ele foi e pegou o segundo melhor vendedor dele e mandou para lá também. Esse segundo melhor vendedor dele, ele quando chegou lá, o cara surtou, ficou louco. Ele falou, caraca, não tô acreditando, pegou o telefone ligou correndo pro chefe dele. Chefe, pelo amor de Deus... Arruma investidores, procura uma galera, se vira com a matéria-prima, porque a gente vai rasgar de vender aqui. Ninguém usa sapato nessa merda desse país. Ninguém usa. E todo mundo precisa de sapato. Essa é a nossa oportunidade, a nossa empresa vai crescer muito. E aí, hoje, no Steel Frame, eu quero que você pare e pense, né? Você é qual vendedor? Você é o vendedor que tá vendo todo mundo sem sapato e acha que não dá pra vender? Ou você vai ser aquele vendedor que você vai ver toda aquela galera sem sapato e falar Caraca, eles precisam de um sapato. Eu acho que a gente tem que começar assim, né? Uh, a forma que a gente enxerga o mercado, as oportunidades, sempre fazem toda a diferença. Então tem muita gente que vira assim pra mim... Helena, é um steel frame na minha região não vai dar certo. Aí eu pergunto por quê? Ele, porque não tem ninguém fazendo aqui. As pessoas são muito cabeça duras. Ah, aqui as, galera, ah, as pessoas são muito tradicionais. Então é possível do steel frame dar certo. Eu falo, cara, é o contrário. Não tem ninguém aí. Se você entrar certo, se você fazer direito, você vai ser referente.